Você está bem, Davi? Não, eu não estou bem. Ela era a única pessoa que me entendia, cara. E ela morreu, ela morreu. E eu não, não, não estou bem. Olha, Davi, eu estou aqui, tá bom? se você precisar, você vai ficar aqui. Obrigada. De nada. Agora, olha, vai comer alguma coisa ou então beber, descansar. Vou ficar com você até a noite. Falei isso. Claro mesmo. Vamos assistir o um filme? Vamos. Bom, há três dias atrás, eu achei um livro misterioso dentro do meu guarda-roupa. Minutos depois, eu fui atacado por um ectamórfico, uma criatura com aparência humana. Isso foi uma coisa de louco, porque, tipo, uma hora você é um adolescente e na outra você é um bruxo. Isso é ah, coisa bem louca. Acabou a pipoca. Bom, Deixa que eu faço mais. Não, não, cordião, não precisa, eu já tenho que eu fui tá bom, para banido, mal do rio. Eu fiquei super feliz e agora eu aguardo ansiosamente o tá Muito obrigado. Ser um bruxo foi é a melhor ai, coisa que, ai, que aconteceu ai, até agora. Tchau, essa cidade Estou escrevendo tudo isso no meu diário e pretendo tornar isso um livro um dia. Ah, ai, que susto. Nossa, tá pior do que o meu pai. Agora vocês competem pra ver quem me assusta mais, é? A polícia tá vindo. É a polícia, parado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos, um, vamos, um, vamos. Um. Voltei com o um quadro. É esse quadro Ai. que tá o limão. A gente tem que destruir esse quadro antes que ele possa é mais vítimas. Gordão, aconteceu Ai. uma coisa Cadê? muito estranha. Quando eu tava lá e eu toquei no quadro, eu tive meio que... Sei lá, eu vi o cara sendo morto. olha, Luiz. trai, Hã? Você, ou quem é? Eu Certo, mas o que é você? Eu sou um mensagem e você não é um Um quê? Escolhido o quê? Peraí, o quê? Acabo tentando, as três pessoas são escolhidas para banir o mal do E você é uma delas. Certo. Aí você acha que eu vou acreditar nisso. Só pode ser um sonho. Lá você pode não acreditar, mas se a verdade não você é Se é verdade, o que eu devo fazer? Você deve encontrar os outros escolhidos. Como vou achá-los? Existe um livro criado há assim, sempre, pelos primeiros escolhidos. E neste livro, eu tenho que de a informação que você pode achar para os escolhidos. Cadê ele então? Não é tão fácil o tempo. É preciso estar em todos os três juntos. Porra, eles só vão aparecer quando o tempo estiver funcionando. E como eu vou saber quem são? Na hora é certa. A hora de aqui, na próxima vez que aparecer, vocês estarão juntos. Que estranho. E aí, David, como é que você tá? Ela... Era tudo pra mim. E a única coisa que eu tenho dela são essa casa e as lembranças que ela deixou. Olha, David, eu tô aqui. E eu sempre vou estar aqui. E nada, amigo. Você sabe que eu sempre vou estar aqui. Agora vá comer alguma coisa, vá descansar, vai beber alguma coisa e eu ficar aqui até mais tarde, tá bom? Tá bom. Que tal assistir um filme? Vamos lá. Bom, três dias atrás eu achei um livro misterioso dentro do meu guarda-roupa. Minutos depois, eu fui atacado por um ectamórfico, uma criatura com aparência humana. Isso foi uma coisa de louco, porque, a pipoca. tipo, uma hora você é um adolescente não não, e na hora não, não, você é um não. bruxo. Isso é, a é a coisa bem de louco. Tchau. Bom, depois eu invoquei Tchau. o meu guardião e ele me disse que eu fui escolhido para banir o mal do mundo. Eu fiquei super feliz. Eu preciso falar com o meu guardião. Ei, quem tá aí? Ai meu Deus, a polícia tá vindo. É a polícia, parado. Ai meu Deus, ai meu Deus. Voltei É esse quadro que de tá o demônio A gente tem que destruir esse quadro A gente tem que passar mais vítimas Aconteceu uma coisa muito estranha Quando eu tava lá, eu toquei no quadro eu Tive meio que, sei lá Eu vi o um cara sendo morto Eu não sei o que foi Porque não foi uma premonição Porque eu não tava lá Calma, Thomas David! Oi Lúcia! Peraí... O quê? Mas o que é você? Eu, Eu me chamo ela. Ah, legal... Mas o que você é? Eu sou um mensageiro, e você, David, é um dos escolhidos. Hã? Escolho o quê? Peraí, como assim? A cada um 30 anos, três, três pessoas foram escolhidas é para banir a e você é uma delas. Certo. Aí você acha que eu vou acreditar nisso. Sim. Só pode ser um Você não, não pode acreditar. Não. Mas que é verdade, hum. eu não posso acreditar. Se for verdade, o que eu devo fazer? Eu não devo encontrar os outros escolhidos. Hum. Como? Existe um livro, criado há séculos. Dos primeiros escolhidos. Hum. este livro, contém todo tipo de informação hum. que pode dar para os felizes. cadê ele, então? Não, não é, é tão, tão fácil o tempo. É preciso estar três juntos. Pois, ele só não vai aparecer quando o truço vai comprando. Na hora certa. Agora, tem que ir. É a próxima vez que vai aparecer que vocês juntos. Voltei. E voltei com o um quadro. É esse quadro que está o demônio. A gente tem que destruir esse quadro antes que ele faça mais vítimas guardião aconteceu uma coisa muito estranha. Que estranho. Deve ter sido só o um som. Ela. ela se mudou quando a gente tinha 10 anos. Faz muito tempo. É... Sabe, Théo? Então, vou te contar uma coisa. Uma coisa muito estranha aconteceu. O que foi? Eu tive um sonho muito louco. Nossa. Uma luz aparecia e falava uma coisa sobre os escolhidos e um livro que explicava tudo. Sobre a magia e tudo. Muito estranho. Mas, mudando de assunto, né? e o trabalho de filosofia? Tá faltando uma pessoa na equipe, né? É. Só tem muitos um dois, já faltando uma, são três. Não, nova? Não, ele é mesmo. Ei, Oi? Como se chama? Ai, Prazer. David. Cleo. Prazer, David. Bom? E aí, tem alguma equipe? Não. Posso fazer uma de vocês? Claro que pode. pode. Quando você vai fazer? Hoje, na minha casa. Você ah, me passa o endereço. Certo.